Fala pessoal, o deputado federal Carlos Mildito, aqui em Petrópolis, local onde eu vi aquela triste tragédia decorrente daquelas enchentes. Estou ao lado de Wesley Barreto, uma pessoa que tem sido incansável nesse momento aqui, ajudando a população, arrecadando doações para tornar a vida dessa população sofrida um pouco melhor. Parabenizar, irmão, por todo o trabalho que você tem feito Pessoal, sou o Barreto E quero agradecer ao deputado federal Carlos Jordi por atender o nosso pedido De olhar para o Petrópolis De investir recursos na nossa cidade Para a reconstrução de Petrópolis Quase um milhão de reais estão vindo Para a saúde pública do nosso município Para ajudar a vida das pessoas Deputado, muito obrigado por esse senso humanitário. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Eu que te agradeço por tudo, amigo. Eu atendi, obviamente, o seu pedido do seu grupo por saber que o município de Petrópolis precisava desse recurso. Remanejamos as nossas emendas parlamentares. Destinamos 920 mil reais para a saúde do município, num momento como esse, em que precisa de muita ajuda, força e união de toda a população para melhorar a vida do cidadão petropolitano. Vamos juntos, Amém. Muito obrigado. Todos por Petrópolis.